Se isso acontecer, eu vou lá, só pra por... pisar na tua Prado. cara e dormir, ah. Eu vou embora. Depois eu mando buscar minhas coisas.